Olá, como vai? E aí, preparado para ouvir um conto popular? Hoje será a cumbuca de ouro e os marimbondos. Havia dois homens, um rico e outro pobre, que gostavam de fazer peças um ao outro. Certa vez, foi o compadre pobre à casa do rico pedir um pedaço de terra para fazer uma roça. O rico, para fazer peça ao outro, lhe deu a pior terra que tinha. Logo que o pobre teve o sim, foi para a casa dizer a mulher, e foram ambos ver o terreno. Chegando lá nas matas, o marido viu uma cumbuca de ouro, e como era em terras do compadre rico, o pobre não a quis levar para casa, e foi dizer ao outro que em suas matas havia aquela riqueza. O rico ficou logo todo agitado e não quis que o compadre trabalhasse mais nas suas terras. Quando o pobre se retirou, o outro largou-se com a sua mulher para as matas a ver a grande riqueza. Chegando lá, o que achou foi uma grande casa de marimbondos, meteu-a numa mochila e tomou o caminho do mocambo do pobre, e logo que o avistou foi gritando. Ó, oh, compadre, fecha as portas e deixa somente uma banda da janela aberta." O compadre assim fez. E o rico, chegando perto da janela, atirou a casa de marimbondos dentro da casa do amigo e gritou Fecha a janela, compadre!" Mas os marimbondos bateram no chão, transformaram-se em moedas de ouro. E o pobre chamou a mulher e os filhos para as ajuntar. O ricaço gritava então, Ó, oh, compadre, abra a porta!" Ao que o outro respondia, Deixe-me que os marimbondos estão me matando!" E assim ficou o pobre rico e o rico ridículo. E aí, o que achou? E você sabia que, para construir uma história, o autor precisa definir alguns pontos para que a gente possa compreender o sentido da narrativa? Pois é, vou te mostrar alguns. E, à medida que eu for fazendo isso, você pode tentar criar os desenhos ou, então, copiá-los. O primeiro ponto é a introdução. Lembra dessa parte em que vimos os dois personagens principais e ficamos sabendo que eles gostavam de pregar peças um ao outro? Então, ela faz parte da introdução, pois está nos informando acerca dos personagens que compõem o enredo e como eles se relacionam, o que nos permite vislumbrar o que vem por aí. Depois, ocorreram coisas muito importantes, que são caracterizadas como conflito. Um, por exemplo, foi quando o compadre pobre viu a cumbuca de ouro e o rico uma cumbuca de marimbondo. Esse trecho é um conflito, pois cada personagem viu uma coisa diferente, o que gerou uma incerteza acerca do que, verdadeiramente, havia na cumbuca. Temos também o clímax que na história se deu quando o compadre rico jogou a cumbuca cheia de marimbondos na casa do compadre pobre. Se recorda? Eu, pelo menos, pensei, coitado do compadre pobre, não vai escapar dessa. Essa parte pode ser considerada o clímax, pois desperta no leitor uma curiosidade para saber qual será o desfecho daquela situação. Por falar em desfecho, esse é outro ponto muito relevante. Na história, ele foi ilustrado pela transformação dos marimbondos em moedas de ouro. Essa parte é considerada como desfecho, pois solucionou o conflito, apresentando o fim do impasse, em que o pobre terminou rico e o rico ridículo. Essas são algumas partes importantes de uma história que, associadas às ilustrações e também à forma de narrar a história, como a entonação da voz, a respiração, tornaram-na mais interessante. Agora que você já conhece essas coisas, pode contar uma história também. Que tal? Boa contação e até a próxima!